Boatos e notícias falsas nas eleições. Leu uma notícia sobre política? Descubra se é verdadeira antes de compartilhar. Não colabore com a desinformação. Outras dicas no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora!